O Redação está de volta com o Marvel dos Anjos, editor de Esportes do Globo, o Carlos Eduardo Eboli da Rádio CBN vocês conosco pela internet. O Benê Cavalcante Lima, sempre vejo mensagens dele aqui no programa, é, escreveu uma coisa bem interessante, Benê, aqui no intervalo. Os grandes formam melhores elencos, mas nem sempre melhores equipes, coletiva e conceitualmente falando. Verdade, Benê, perfeito. É o, é o caso que explica o Dax nesse momento. Ou América em Minas Gerais... Contra o Cruzeiro, perfeito. Por isso mais dinheiro e às vezes tem menos resultado. Perfeito. Olha, eu, eu a gente foi procurar como a imprensa do Rio de Janeiro tratou a classe...